Gostaria de cumprimentar o Presidente Lula, que tem encarnado o ideal de fazer com que cada brasileiro tenha ao menos três refeições por dia. Gostaria de cumprimentar o Presidente do MST, João Pedro Stedley João Pedro Tivemos semana passada a morte de três pessoas no Paraná de três sem terra Este ato representa também a defesa desses direitos, de que nós não teremos o retorno do arbítrio ao Brasil. Gostaria de dizer que a democracia e a Constituição brasileira servem para permitir que, que pessoas sem terra tenham um direito, primeiro, à vida e uma vida digna. Esse ato é muito significativo para toda a comunidade jurídica. Por quê? Porque nós estamos assistindo o Brasil parou para discutir uma chantagem de alguém que, porque não teve o apoio do partido da Presidente da República, resolveu, promover um golpe parlamentar. É preciso que todos nós tenhamos muita atenção no estado de coisas que nós estamos vivendo. Primeiro, a Câmara dos Deputados é uma Câmara política, mas o julgamento que nós estamos a assistir não é político. A casa é política, mas deve promover um julgamento jurídico. No que consiste esse julgamento jurídico, professora Gisele Citadino? Este julgamento consiste na verificação da existência de dolo, isto é, de crime. E que crime? Crime de responsabilidade. A Constituição da República não autorizou o Congresso Nacional a apear do poder uma presidente eleita. Para que isso ocorra, isto é, para que o impeachment ocorra, é preciso que haja por parte do presidente da República, no caso da presidenta Dilma, o cometimento o cometimento estrito de um crime, e que crime? de um crime previsto na lei que regula o caso. Não é admissível que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, se reúna para legitimar um golpe. O direito e a Constituição da República não permitem que se dê, que se estabeleça essa farsa. Presidente Lula, Vossa Excelência tem promovido a inclusão neste, deste país no cenário global. Foi Vossa Excelência que eliminou o complexo de vira-lata que nos tangeu durante muitos anos. Dirija, presidente, a democracia brasileira rumo à sua normalidade. Não é possível que nós tenhamos uma farsa, uma farsa que pretende tornar um golpe jurídico. É importantíssimo, é importantíssimo que os cidadãos e as cidadãs Entendam, se nem o direito da Presidenta da República nós somos capazes de defender, não subsistirá no Brasil nenhum direito mais. Não vai ter golpe.